família beleza? bem-vindos a mais um vídeo bem-vinda a mais um vídeo como que você tá você tá bem eu espero que sim eu tô muito bem graças a Deus e é isso bora lá curtir mais um videozinho de 60 segundos aí vamos ver o que vai rolar porque hoje a parada vai ficar doida então eu espero que você goste do vídeo se você gosta desse conteúdo já sabe ó likezão para fortalecer se você não é inscrito se inscreve e se inscreve porque é very important mano eu sempre digo isso no começo dos vídeos então bora lá vamos assistir e ver o que vai rolar. Lá hoje, beleza? É nóis. Dia 32, perdemos o TED. O time tá doente, já tá ficando doido e não temos remédio. A única salvação é que a mãe dele volte com alguma coisa. Então, enquanto isso, o que nos resta é tentar sobreviver como podemos. Vamos ver o que, que vai acontecer agora aqui, porque até a garrafa de água já tá quebrada ali, ó. Jogos de azar são um, um hábito terrível. Isso lá é um exemplo, crianças, é um exemplo para crianças. Sim. Precisamos de mantimentos, mas não é assim que vamos consegui-los. Ah, tipo, como se colocasse o time pra jogar. Eu acho, ela, é, na história, na verdade, isso é verdade, né? Criança não se joga jogos de azar. Seria melhor roubar de alguém. Caraca! Enxotar, é, enxot, é, enxotamos, é isso? Enxotamos... Aquele homem E que ele não volte Olha, foi alguém lá, mano Que estranho O time ainda não recuperou totalmente o juízo Quem dera pudéssemos ajudá-lo de alguma forma Podemos mesmo não, ó Tá vendo, ó, nada Hora de racionar mantimentos É isso aí, vamos lá Temos planejado a a catarata dos Niágaras e tal Essa daqui já passou Vamos ativar o rádiozinho aqui Pra ver se vai tocar alguma coisa Ou uma música e o time melhora da mentalidade Porque o bicho tá doido dia 33, nossa, a mãe do time voltou, temos remédio, vamos salvar o time, boa senhora, e ela trouxe o um machado, ó, ó pessoal, machado, conseguimos salvar o rádio antes que a água imunda entrasse na caixa, ah, a água já escoou, mas os danos foram, eita bixiga, ó, ela trouxe água e trouxe sopa e trouxe remédio, a mãe dele é zica, hein, parabéns, mas damos é, mais danos consideráveis. Limpar e consertar tudo vai levar dias. E que cheiro é esse? E a alegria de Dolores voltar. Beleza da terra de ninguém. Estávamos explorando o bairro quando fomos encurralados por um sujeito, mal encarado, com uma espingarda. Não tínhamos saída. Mas de repente uma caixa de ajuda do governo caiu do céu. Bem em cima do bandido. Salvando, Salvos pelo gongo. Caraca, mano. Que sorte, velho. Caixas com comida exatamente o que precisávamos. O que lançam desta vez? Pão, queijo, carne, chocolate. Não. Lata de sopa de tomate. Viva? Por que viva? Tem tomate morto, mano? Eu não conheço tomate morto, não, hein? Alguém esqueceu de forrar a caixa. Caixa de água. Com algo para amortecer a queda. Então, a maioria das garrafas estourou. Por sorte... Algumas resistiram, elas vão bastar por um tempo. Toda família que se preze precisa de um kit médico, com alguns medicamentos de qualidade. Os nossos estavam acabando, então estávamos ansiosos pela oportunidade de reabastecê-los. Mas não esperávamos que uma caixa de medicamentos caísse bem na cabeça do sobrevivente. Foi chocante. Acho que vamos precisar tomar algum remédio para lidar com esse trauma. Ah, não vem não, tia. Parece que uma das caixas, tá? Ele só tem um remédio. Encontramos... É... Era para uma colônia de lenhadores. Estávamos che... Estavam cheios de machados. Nós pegamos um. Time está faminto. Dolores está quase sem força. não comer nada esta noite, não chegará amanhã. Beleza, vamos lá. Vamos dar o remédio para o time. Vamos dar sopa e água. E ela também está com fome, então não vamos racionar agora. Vamos ajudar os dois, beleza, ninguém vai sair, encontramos um bilhete anônimo na porta que no, é, de nosso abrigo, quem quer que tenha inscrito, pede para que mandemos um representante para uma reunião hoje, ah tá, já passamos por isso, então não, não vou mandar ninguém, porque só se a gente mandar o TED, né? Ó oh, o time, o time tá melhor, a Dolores tá só o caneco de novo, tomou o remedinho dele, mas tem uma paradinha aqui em cima, tá vazio, tá vazio... Tá vazio, tá vazio. Uh, o livro, o manual do Coteiro, rádio e o machado tá aqui. Mano, eu tô achando que essa Dolores vai chapar o globo e vai matar o moleque com o machado, mano. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Podemos estar deixando passar uma grande oportunidade, mas preferimos esperar o exército. Nossos valentes soldados são os únicos que podem confiar neste mundo. Verdade, mundo destruído é complicado, não dá pra confiar, a não ser na própria família, né? Difícil, já quem assistiu The Alkidete sabe do que eu tô falando. Além do mais, não queremos colocar nossas vidas em risco. Ah, se isso for uma armadilha, e aí? O time foi curado, meu Deus, era pra ter... Mano, se o Ted tiver esperado uma noite, ele tinha sobrevivido. Faz tempo que Dolores não come nada. Nossa, eu dei sopa pra ela a noite passada, mano. Não vou dar comida pra ninguém, não, mano. É louco? Tá. Não sabemos bem como está a situação na superfície. Uma expedição é um risco... Mas precisamos urgentemente de mantimentos... Uh... Ah, eu não posso enviar ninguém... Então tipo... Enviar o time para a superfície... Fora de questão... Devemos começar a preparar uma expedição para amanhã... Vamos preparar... Mais uma transmissão do exército... Disseram que precisavam definir nossa localização... E querem que deixemos sinais a proximidades... Uh... Os sinais devem ser cartas... Ah legal... Carta de baralho... De novo... No ponto de ônibus mais próximo... Que eu falei isso no último episódio... Mas a gente não tem, então não vai resolver muito Dia 35, vamos lá A Dolores comeu, mano, se ela falar que tá com fome Fome? Que bichinha é essa, velho? Loucura cansada e fadiga Mano, ela nunca se sacia de comida? Droga, perdemos a chance de informar o exército sobre nossa localização Eles devem entrar em contato novamente Mas quando? A, pa... é... a paz e a calma do nosso abrigo foi hoje perturbada quando Dolores pulou de repente de onde estava sentada e começou a xingar o rádio. Ah, ela quebrou o rádio. Ela quebrou o rádio. Imploramos a que ela voltasse a sentar e se acalmasse. O rádio não estava nem ligado, mas ela continuou dizendo que ouvia vozes vindo de alto-falante. Estava claro que se tratava de alguém mal, muito mal educado, porque Dolores encheu a caixa de insultos bastante criativos. Ela deve ter falado uns palavrão aí, Fih, não posso nem traduzir aqui. Gritando, vocês não vão pegar minhas latas. Ô, oh, como vocês atraem... Hã? Como vocês se atrevem a falar isso da minha mãe? Dolores ganhou discussão do rádio. Nossa, desboca. Ela jogou ali no chão, mano. Ai, meu Deus. Só então ela voltou calmamente ao seu lugar, com um olhar triunfante. Tudo isso foi muito desgastante, mas... Para evitar aí de Dolores, é melhor esquecermos o assunto. Menos um rádio. Beleza. Dolores está louca para comer algo. Mano, eu não, não sei. Será que eu dou comida para ela de novo? Porque falaram para mim dar comida para eles de 5 em 5 dias, mano. Eu não sei se tá certo. Vou pular hoje. Eu acho que não é possível que ela morra amanhã, velho. Mano, é muita zica se isso acontecer, sério. Belo dia para ir lá fora. Esticar um pouco, respirar um pouco de ar fresco e tóxico. Encontrar algo útil. Esperamos, precisamos de algum mantimento para sobreviver. Quem deve sair? Não dá, tá vendo? Não consigo colocar ninguém para sair. Não sei agora porque eu não sei. Não sei! Dia 36. Nada de novo, nada de novo. Dê algo para o time bebê. Ele não está nada bem. O time descansou. Beleza. Olha a cara do time. Ó, o time já tá enfiando até o dedo no olho do ursinho, tadinho. Tá. Hora de racionar alimentos. Vamos colocar aqui um pouquinho de água para o time. Vamos colocar o time lá fora. Mais ou menos brincaram um pouco hoje, para distrair. A primeira parte da brincadeira foi escolher o que iríamos fazer. Passamos o dia inteiro escolhendo e ainda não decidimos. Será que o time vai sair? Dia 37. Ué, eu falei para ele sair e não saiu. Desidratação, fome, loucura, cansaço, fadiga. Bom, pelo menos passou a fome, né? Isso já é importante. Estuvo bem nos primeiros 3 minutos. Não sei o que significa. Acho que é assim, ó. Estudo, estude bem os primeiros minutos. Três minutos. Acabamos cansados de sempre talisse a letra P. Ah, entendi. Eles não estão colocando a letra P aqui, Eu tô pensando que ficou espanhol do nada, mas não é, foi eles. Estamos preocupados com, essa, com o estado mental de time. Ele não está bem. Dolores está louca para comer algo. Dolores não vai mais conseguir sobreviver sem água. Uma aguinha pra essa doida então aqui. Belo dia pra ir lá fora, tal, tal, esticar a perna. Ainda não consigo mandar ninguém. Então, vamos pular. Dia 38. Vamos lá. O time ainda tá doido. A mulher ainda tá com fome cansada, com loucura, fadiga. O time não é mais o mesmo. Estamos muito preocupados com ele. Faz tempo que Dolores não come nada. Hora de racionar o alimento. Não, pera aí, Dolores. Relaxa aí, brother. Não vai comer agora, não. Mano, vamos mandar o time lá fora, mano. Tchau, time. Vaza. Nossos mantimentos estão acabando. É... Nosso o moral estava. Puta, o time tá louco. Eu mandei ele lá. Parece que é um pequeno grupo de sobreviventes perto de nós. Quase todos os idosos que viviam no asilo, tal, tá. O time vai sair. Será que ele vai no abrigo de idosos? Não, não saiu. Dia 39, ó. Marquinha de mão de sangue, nada diferente, só isso. Luz piscando. Aqui eu acho que fizeram um desenho de um cachorro com duas cabeças. Nada demais, tomada vazia. Não tem muita coisa não. Melhor as baratas sumiu, então isso já é importante, eu acho. Agora temos alguns mantimentos a mais. Mas alguma razão não temos mantimento bem com isso. Me senti... Ah, tá... Melhor esquecer esse assunto. Mais quatro latas. Hoje o time se recuperou... É, superou. Num ataque de raiva. Arrancou todas as páginas do seu querido manual. Ai. De escoteiro. E as transformou em dezenas de aviões de papel. Eles estavam voando por todo lado. E por mais que tivéssemos que pegar todos. A maioria acabou... Nossa. Que... Mano, eu não acredito que o time fez isso. Ao oh, menos o manual. De sopa... E no... Não entendi. Três pontinhos, balde. Infelizmente, as páginas que conseguimos salvar não são muito úteis. O índice o capítulo com uma lista com 100 maneiras de cuidar adequadamente do seu uniforme de escoteiro. O time precisa comer algo, o time prefere suco de maçã, mas é melhor água. É, vou dar comida pra ela e... Mano, e água pro time. Mano, eu não consigo mandar o time. Vai, vaza, time. Será que eu mando o time com o Machado? Ele vai voltar... Então é isso, como você viu aqui agora No finalzinho, aconteceu umas coisas Meias tristes hoje, aconteceu Mas foi necessário Eu não sei se seria bem dessa forma Que a gente ia reagir se fosse na vida real Mas a gente precisa simular Alguma coisa aqui, a gente precisa se salvar Foi a única opção, então a gente Entendeu o que eu quis dizer, né Bom, espero que você tenha gostado mesmo Tamo junto, até a próxima aí, valeu, tchau tchau eu vou ficando por aqui, hein, tamo junto